Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A questão que o Fernando coloca, que me parece muito grave também, professor, eh, embaixador Raul Toné, é essa questão de que apenas 3% da população africana está vacinada contra o covid o senhor tem uma experiência extraordinária no continente africano, servindo em diversos países, como Angola, Congo, enfim. E em outros países do mundo, como embaixador brasileiro. Eu gostaria primeiro da sua avaliação a respeito dessa questão da pandemia, que de fato é muito preocupante que apenas 3% da população africana esteja vacinada até o momento. É, embaixador Raul Toné, é um prazer recebê-lo Muito obrigado pela sua presença e, mais uma vez Muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado de estar aqui com os senhores Mando um meu abraço especial a todos os ouvintes é, Quero lhes dizer que essa questão da, da, da pandemia É algo que afeta verdadeiramente o mundo inteiro E é, eu, eu, eu estava justamente, eu era embaixador do Brasil no Congo quando a pandemia começou Sim. e eu, eu eu estava numa fase, eu já tinha completado quase cinco anos de posto e é, me aposentei e tive que sair correndo de lá porque o governo do Nguesso, que é um, um talvez um dos mais experientes é, é, presidentes hoje no continente africano, ele fechou o espaço aéreo e fez uma política absolutamente científica de proibir aglomerações, de, de manter as pessoas em casa e de dar um, um, uma bolsa, uma bolsa não, como é que se diz? É, é, uma alimentação, uhum. é, é, eu acho que era a cada duas semanas, quinzenal, todo o, o cidadão congolês, mas do Congo francês, que eu estava Sim. em Brazzaville, não o outro Congo o outro Congo é é, é o Congo grande é o antigo Zaire é, o, é a República Democrática do Congo essa teve mais problemas mas no início o, o Congo francês Sim. ex francês ele teve uma política muito rígida e bem articulada Sim. porque eu ainda cheguei a ver de repente a cidade ficou completa as ruas completamente desimpedidas não se via viva alma nas ruas Sim. e eu ficava até preocupado dizendo, como é que essa gente vai sobreviver vai viver claro. e o governo fazendo uma campanha de, de imprensa muito grande, dizendo não se preocupem, o governo estará perto de vocês e não sei o que e eu só sei que é, durante o tempo que me restou Nesse início de pandemia Sim. Eu vi um, um governo deles O estado congolês Muito atento E eu vim ao Brasil Acabei vindo ao Brasil Num dos últimos voos que saíram Do Congo Sim. Eu e mais alguns funcionários De uma empresa brasileira Que trabalha lá E é, é, Depois de um ano no Brasil acompanhando a pandemia aqui vendo é, que aqui um pouco havia um, essa, essa polêmica essa discussão muito grande entre entre duas duas teses né a tese de que é, a, a, a aglomeração é, é, não é tão ruim assim porque as pessoas devem de trabalhar porque senão a economia para e tal é uma tese Agora, Sim. a outra tese, os resultados da outra tese que eu pude assistir no Congo, Sim. é que depois de um ano de pandemia no Congo, tinha sete mortos. Ah, assim, tá. No início, agora eu não sei mais quantos. Sim. Mas eu naquele tempo havia só sete mortos depois de um ano de pandemia. Então o Congo, agora, essa parte do Congo, Congo já país. era um exemplo, né? Um exemplo para todo o continente. Por quê? Porque eles foram. O senhor sabe, o Congo é, é gerido por um ex-militar que é, é também um homem de grande cultura universal, digamos assim. Eu estive algumas sim. vezes com ele. E ele sabia mais da Amazônia e, e em alguns aspectos, <risos> mais do Brasil do que eu. Ele é um perfeitamente... O senhor sabe quem ele me lembrava, em termos uh, intelectuais? Sim. Do Agostinho Neto, ah, né, que foi sim. um poeta, Oxa, um claro. escritor e também o líder do Movimento é, Popular de Libertação de Angola, um dos três movimentos de, da Libertação de Angola, que eu também conheci muito jovem. É, não cheguei a manter contato, mas, mas conheci e acompanhei muito pelos jornais, porque era um sujeito de uma cultura, é, um Sim. acadêmico formado em Lisboa, ou formado em, com, com mestrado em Paris, não, não sei Sim. direito, enfim. Com, e, e escolheu um, um chanceler Na época que era um jovemzinho Que era o José Eduardo Santos uh -huh. Formado em Moscou a gente muito bem preparada é Se a gente não pegar A ideologia e não misturar Com a formação Das pessoas Sim. O, o A República do Congo A República Francesa Tem um quadros muito bem preparados é. E o que, que acontece Eles estavam totalmente unidos em torno ao Presidente, que dizia o seguinte, chegou a hora do Estado mostrar ao que veio, muito bem. E, e a que, que o Estado veio a segurar esse problema da pandemia e segurar as pessoas em casa, claro. e quer eu, dizer, não podem bem. trabalhar, não temam, não temam, não podem trabalhar, não temam, o Estado vai prover. Essa, eu não estou, o imagina, eu não estou claro. fazendo nenhuma... Eu sei, eu estou... Referência ou comparação? Não, eu sei, é constatação. Claro. É, o que ocorre no Brasil é, é um outro carnaval. E <risos> a, os problemas são muito diversificados. O Congo, é, o Congo francês é um país pequeno, claro. com 5, 6 milhões de habitantes. Sim. A, a, a, a, a maior cidade de todas que é ali não chega a ter um milhão de habitantes Sim. E, mas é, eu ah, não posso claro. é, ir contra Sem as, evidências. Claro, as evidências as evidências é que eles eles adotaram um, um, eles adotaram, eles assumiram para si claro. a pandemia, ou seja olha, a pandemia é inevitável Sim. população a é congolesa vocês não se preocupem porque vocês vão estar cobertos como aliás porque a gente tem que gastar Claro. o último recurso do, do, do, dos provimentos do petróleo, porque a pessoa sabe que o Congo é muito rico, a República do Congo Sim. é muito rico em petróleo. petróleo é o terceiro produtor de petróleo da África, ou seja então eles realmente eles investiram Sim. É, aliás, é, aliás, embaixador, como deveria caber a todo e qualquer governo sério numa situação como essa de pandemia, e no Brasil nós chegamos ao recorde, a esse triste recorde de 600 mil mortos, né? quantas e quantas famílias enlutadas, né? 600 mil mortos, não é, não é brincadeira. Então, isto... Se o senhor me permitir claro, se o senhor, por me favor. permitir uma palavra, claro. como eu estou há muito tempo fora do Brasil Sim. e eu cheguei a chorar por algumas vítimas Sim. da pandemia que ocorreram lá em Brasília pessoas conhecidas, um, um, inclusive um, um, um parente de um funcionário nosso, é, é, enfim, que a gente mantinha certo contato. Então, é, eu queria também é, é, é, é, é, é, mostra, é, dizer manifestar. a todos os brasileiros que perderam familiares, Sim. enquanto eu, recém-chegado aqui, Sim. mas eu queria estar presente na dor deles e, e dizer que eu lastimo do fundo do meu coração cada morte que ocorreu. Sem dúvida. Porque a morte, eu, quando o senhor, eu, eu, eu assisti a três guerras na África. Quando a gente vê uma guerra, a gente tem noção de duas coisas. Em primeiro lugar, não se deve falar de armas com leviandade. Uhum. A, arma, a arma é um elemento de, de destruição. Claro. Seja ela de defesa ou de ataque, é, é, um, é um elemento horroroso de destruição, Muito é um bem. elemento para momentos de guerra. É, e, e, e, em segundo lugar, o, uh, agora me esqueci, eu só vê como é que eu já estou ficando cagar Comecei a falar de uma coisa. <risos> que isso? Ah, assim, mas vamos continuar. Isso é eu, não, eu, eu, eu, daqui é um a pouco manifestar a todos os meus a sua solidariedade né claro a sua solidariedade claro. sem dúvida é, mas há quem acha que é melhor o fuzil do que o feijão o senhor conhece essa frase né essa frase é, lugar, é, é é recente foi foi foi proferida é pelo presidente pelo presidente bolsonaro que quando lhe perguntaram a respeito disso que estava faltando feijão enfim e que essa história toda da compra de armas ele que ah, é melhor comprar um fuzil do que feijão enfim é, é, é o momento que temos é o que temos no é o Brasil que temos que vivemos com esse trágico acontecimento de 600 mil mortes enfim e a propósito Embaixador me permita eu eu, eu gostaria de ouvi-lo a respeito a sua avaliação a respeito da política externa do Brasil como é que o senhor, que é um homem, que é um cidadão do mundo, tem acompanhado a política externa brasileira atualmente? Bem, se o senhor me permitir entrar numa máquina do tempo pois não. e poder um pouco lhe mostrar o que foi a minha vida uhum. ao longo dos meus anos, eu lhe diria que eu sou filho de diplomata também. Sim, uhum. Eu sou concursado, entrei no Rio Branco por concurso, inclusive meu pai nunca quis me ajudar a isso, porque ele não queria que eu fosse diplomata que ele tinha medo de morrer sozinho <risos> que acabou ocorrendo isso eu estava no exterior, oh, ele morreu Deus. sozinho e eu tive que voltar correndo para as exéquias mas é, eu, desde que eu nasci eu nunca morei mais de 3, 4 anos num só lugar desde criança eu escuto, eu não somente eu, eu assimilei eu absorvi como uma esponja várias, várias nacionalidades, vários distintos, várias, várias, vários povos, várias denominações. Sobretudo na Europa, minha infância foi muito pela Europa. Mas também eu acompanhei e via meu pai agindo. E meu pai sempre agiu com extrema bondade e generosidade. Por quê? Por a, a, a, ele, ele, é, ele entrou na carreira pelas mãos do Oswaldo Aranha na época ah, sim, pois. E, Porque na época não havia concurso sim. Então ele, ele ainda chegou a entrar naquela, naquele tempo Mas como ele era professor Ele trazia um pouco aquela capacidade que o professor tem ah. De tornar a, a vida mais prazerosa através do conhecimento Sim. Ensinando. Então o meu pai, com seu exemplo, ele sempre me ensinou um pouco como, como, como se deve agir. Então quando eu fui fazer o Rio Branco, e sobretudo na hora de passar nos testes orais que existem, eu, eu tirei de letra, de letra os uhum. idiomas, Sim. porque eu com oito anos eu já falava seis idiomas. Nossa mas eu, eu, eu, eu, eu tinha o, o, o nítido. A nítida noção da missão. É claro que a missão pode parecer até meio pretencioso. Quem é você para achar que você tem missão num mundo de 6 bilhões de habitantes, de alta complexidade, onde as coisas mudam a cada semana? O que, que, o que, que você pode fazer pela humanidade? Não sim. nada, a gente não pode fazer nada. Mas a gente pode sim contribuir para tornar melhor o mundo daqueles que nos circundam. E quem é que circunda os diplomatas? Quem circunda os diplomatas são os outros diplomatas que representam outras nações uhum. e os, os, os, é, os, as lideranças dos governos ao qual ele está acreditado. Então, Sim. bastando você manter esse relacionamento é, afetuoso, até poderíamos dizer assim, com quem nos cercando, você já está fazendo alguma coisa pela diplomacia. Então, eu acho que é, a diplomacia nossa ela, ela vem de uma longa tradição. Eu Sim. fiz toda essa transgressão para entrar nisso. A nossa diplomacia vem de uma longa tradição que eu acho que eu diria desde Dom Pedro II. Uhum. Nós tivemos um chanceler que era é um general, general Junizo Cerqueira, de Cer de Castro Cerqueira, que foi um grande chanceler Sim. e que muitas vezes apazigou o, o, o porque ele era amigo de todos aqueles que acabaram dando, fazendo, trazendo a República, no que se denominou, muitos chamavam entre aspas de golpe contra a monarquia, né? Sim. Pois ele, muitas vezes ele apazigou os ânimos da tropa como chanceler e os ânimos dos, das potências latino-americanas que nós tendemos a ver com um olhar meio é, meio assim, quando a gente deveria de ver com muito mais carinho e com muito mais respeito claro. os nossos parceiros, parceiros é, de sem continente, vida. mesmo eles sendo de países economicamente muito menos é. fortes que o Brasil. Mas todos eles, e eu sei disso que eu estive em praticamente todos não servindo, mas uhum. eu estive em morando. Uhum. É, é, eles têm lideranças absolutamente capazes e muitas vezes até exemplares. Sem dúvida. O nosso, o, a nossa política é, é, sempre foi, então, uma política de evitar. A compressão excessiva de, de assuntos, de temas que hum. podem fugir. Porque o Brasil sempre optou pela conciliação. A conciliação harmonia. O Brasil, muitas vezes nos últimos anos, conseguiu essa conciliação. Claro, é verdade. É, é, é, é, é, mesmo na, no Oriente Médio, Sim. quando a coisa estava fervendo, hum. os nossos diplomatas foram lá e conseguiram apaziguar. E, e, e no Zimbábue também. No Zimbábue teve um momento que o país estava descambando para a guerra civil e os brasileiros foram lá e conseguiram estimulá-los a assinar um contrato de um, um acordo de conciliação. É da nossa, é tradicionalmente. Então eu acho que o Brasil sempre teve essa tradição histórica claro, de conciliar. De conciliar. Hoje, hoje essas novas gerações, eu nem sei mais, eu nem ousaria mais hum. falar muito, porque o Itamaraty hoje está na mão de um pessoal bem mais jovem que eu, com outra <risos> formação. Quer dizer, eu sou do tempo, eu quando comecei a trabalhar não havia internet, claro. não havia Facebook, rede, rede social. Nem celular, talvez. máquina criptográfica mesmo. <risos> Sim. E, e, então, você tinha que puxar tudo da cabeça da cabeça, e é muito, claro. muitas vezes usar a imaginação para fazer um bom um bom uma boa análise, não? Né? É um verdade. Relatório. É não, não, é não. Muito Fácil fazer. Hoje hoje não, você no Google você faz relatórios quilométricos absolutamente precisos. Sim. Mas aí falta um pouco a alma. Aquela... O que senhor falou antes, o humanismo. O humanismo. É, embaixador essa, é, é, evidentemente, o senhor generosamente coloca como uma questão da juventude dos nossos diplomatas. Mas nós vivemos tempos de muita agressividade, de intolerância e de desrespeito do ponto de vista das relações internacionais, lamentavelmente, sobre todos os aspectos. Né? Enfim, é, essa é a realidade que temos, né? A imagem do Brasil, mas nós vamos falar mais sobre isso é, daqui a pouco, a imagem do Brasil no exterior. Eu só queria que o professor Fernando de Maria também participasse dessa conversa e deixasse uma pergunta para o nosso é, convidado Fernando, por favor. É, embaixador, é, o senhor comentou uma frase chegou a hora do Estado é, mostrar o que veio, né? e a gente tem uma discussão muito grande, especialmente aqui no Brasil, do papel do Estado. O senhor, pela sua experiência, vivência em vários países, né uh, diante do momento que a gente está vivenciando, uh, o, esses que falam que o Estado ele tem que ser cada vez mais enxuto, é a visão uh, correta dentro do que o senhor entende nesse... Sentido diante do que está acontecendo, pegando essa frase que foi dita aí pelo esse governante da República do Congo, né, a parte francesa, que o senhor citou aqui, me chamou muita atenção essa frase, porque é uma discussão sobre o papel do Estado. Né, então, mais para ter a gente presente e também essa questão, obviamente, das relações internacionais. É, embaixador, eu peço a sua licença antes da sua resposta, eu queria que o senhor aguardasse essa resposta para depois do intervalo.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 Mas, é, embaixador Raul Toné, eu queria que o senhor respondesse agora o questionamento deixado pelo colega Fernando de Maria, no bloco anterior, a respeito do papel do Estado brasileiro. Qual a sua visão sobre isso, de cada que, vez querem um Estado não, menor por... ainda? Por favor. Pois não. Olha, com muito prazer, isso me lembra uma quase que uma analogia, né? É, que uma vez, há muito tempo atrás... Eu estava na Bahia, mais, mais especificamente em Cabralha, onde se celebrou a primeira missa. Uhum. E eu ouvi... E, e tinha, e, a, a, naquela arrebentação toda, os marinheiros puxando a rede. E, e eu vi aquele, aqueles peixes maravilhosos, todas aquelas... Frutos do ar, tudo aquilo que eles estavam retirando, o, o jangadeiro, né? E eu perguntei a ele, meu caro, onde é que você consegue... Qual é o bom, o bom lugar para sair, para pescar coisas tão boas assim? Aí ele me disse assim, ah, doutor, nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. <risos> nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que isso se aplica um pouco uhum. na questão do papel do Estado hoje. Não. não pode ser um Estado absolutista, claro. mas também não pode ser um Estado minguado. Eu lhe digo por quê? Porque o servidor público, para começar, a, o meu ponto de vista, o servidor público tem que ser concursado. Esse negócio de entrar pela janela ou terceirizar, pode terceirizar para outras funções, mas você não, não vai botar um, uma, uma pessoa terceirizada para fazer análise política ou para representar, ou para ir para uma negociação uhum, é, claro. absolutamente técnica da OMC, o, em Genebra, que você não pode, isso, isso não pode ser terceirizado. Lógico. Isso tem que ser um, um, um funcionário de carreira, com, com, uma Quali ampla qualificado, gabaritado, qualificado enfim. que tenha feito o, o, o exame do Rio Branco, o curso de aperfeiçoamento de diplomatas que se faz entre segundo e primeiro secretário, o curso de aperfeiçoamento superior que se chama curso curso de, de estudos especiais que é para você chegar ministro e poder ser embaixador. Sim. Quer dizer, no Itamaraty você está sempre tendo que se testar. Claro. Isso não é ruim, não. isso é muito bom, é estimulante. Lógico. Agora, é, o que temos que combater no Estado, isso sim, é a tentação de que ele se esprai muito também. Sim. Quer dizer, ele não pode ser um povo que claro. quer abarcar tudo. Agora... Ele não pode ser... Ele tem que tomar muito cuidado para que, para que as pessoas não confundam a, a corrupção que existiu ou que se pega, às vezes, em certos elementos do Estado, Sim. não é? Seja, seja em qualquer dos... Do, no executivo, legislativo ou judiciário, não, não é uma regra comum. É um ou outro elemento. E mesmo nas estatais, você não vai acabar com uma estatal porque dois ou três ou quatro ou meia dúzia de pessoas conseguiram montar um esquema muito aperfeiçoado e estão lucrando com isso através de movimentações ilícitas. ilícitas. Inclusive porque, para você ser um corrupto de primeira linha, você tem que conhecer profundamente as coisas, não é, não é qualquer um que consegue criar esquemas que, que tirem, que desviem recursos. Claro, então, claro. eu acho que o Estado tem que tomar cuidado, combater perfeitamente a corrupção, mas combater a corrupção com, com instrumentos adequados. Sim. Agora, não acreditar que ele tem que abrir mão do seu papel não pode. de orientar a sociedade. Porque a sociedade brasileira, só imagina tanta gente que nem está alfabetizada. Sim. Que você vai botar gente terceirizada, que eles próprios sabem pouco. Não é eles possível. Eles próprios sabem pouco. Não é e possível. Será que eles têm uma coisa que todo funcionário público tem? Pelo menos, no meu tempo, eles tinham, que é o espírito de missão. Claro. O espírito que você está defendendo a pátria. Aí sim, o, o, o patriota, sim. porque hoje muita gente fala em patriotismo, patriotismo <risos> só porque está pendurado na bandeira do Brasil, é. É, ou vestindo não a é camisa da seleção brasileira, não. bom eu sempre visto a camisa da seleção brasileira para ver um jogo de futebol, ah. eu sempre, quando eu era embaixador, eu sempre erguia a bandeira, no, no março, eu sempre erguia a bandeira claro. brasileira, fazia uma pequena solenidade, claro. mas isso não quer dizer que você vai... A suprimir o Estado para entregar o Estado à iniciativa privada. Porque Entendi. a iniciativa privada não pensa como o Estado. Ela claro. pensa, antes de tudo, no seu, no seu lucro. lucro. Quer dizer, se não tem lucro para você, não é bom para o Estado. Claro, Esse claro. é o perigo. Lógico. É o perigo que, às vezes, se vê... Na diplomacia americana, que eles mandam é, empresários, mandam... Uhum. o pessoal está olhando o lucro da sua empresa, Sem não está vendo o quadro ge geral. É então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Independentemente, não estou falando aqui se você é, é, é, é uma pessoa é, de, que, que defende. O, o liberalismo, ou sim. que defende o socialismo, não estou falando nisso. Sim, claro. Isso daí é, é um debate muito mais profundo uhum, que, entra claro. nos, que, que vai ao tempo de que você, inclusive você tem que ter lido, para você entrar em certos sim. debates, você tem que ter lido muita tem gente que conhecer, que escreveu né, sobre isso. Claro, A claro. começar com Vitor Hugo. Sim. Quem, não, quem não leu Vitor Hugo pouco entende de política. O Vitor Hugo, <risos> sim, que sim. era um romancista, o claro. um maior escritor que, que tem um volume de obras incomparável. É extraordinário. Então, é, é verdade. É, o que eu digo é o seguinte, nem tanto ao mar, nem, nem tanto, tanto à terra. terra. O Estado não pode ser esfarelado. É um crime esfarelar o Estado brasileiro. Sim. É um crime. Uhum. E o Estado não pode ser colocado, não, não pode fechar os olhos e deixar que certas, certos grupinhos uhum. muito espertos muito é, é, espertos. Tirem proveito do Estado <risos> e desviem recursos. Aliás, o que, tem, o que tem de espertos no Brasil <risos> é uma coisa assim extraordinária, assombrosa, viu, embaixador? De fato, é muito sério. Ai, Aliás, eu, eu, eu queria só aproveitar a esteira, na esteira dessa, dessa nossa conversa, embaixador, e colocar o senhor o seguinte, nós temos uma, uma, uma política externa complicada, difícil, enfim. E, sobretudo, essa questão das relações comerciais com a China, com os Estados Unidos. Então, o que é que nós temos visto? Temos visto provocações indevidas aos nossos principais parceiros, agressões, piadas de mau gosto, enfim, comentários vulgares é o que nós temos quer dizer permeando toda essa relação comercial com parceiros tão importantes como é o caso da China eu queria a sua a sua posição a respeito disso essa nossa essa nossa eu, eu, medidas eu é um agressivas erro, em relação por exemplo à é China é um erro diplomático a agressividade já é em si um erro diplomático uhum. sim você para se aproximar de alguém e para se tornar parceiro ou claro, amigo? Claro. Porque você pode se tornar amigo. Amigo? Quem Sim, falou que você não claro. pode se tornar amigo? Esse, eu, quando eu escuto, os países não têm amigos, têm interesses. Tudo bem, o interesse comercial prevalece, mas a amizade ajuda. Claro. E como, né? Claro, A claro. amizade ajuda. Claro. Então, é um erro, eu acho que é um erro, é, é, ser agressivo com países que... É, tem sido Nossa fonte de suprimentos De recursos claro. é, De escoamento dos nossos produtos Sem dúvida nenhuma Porque a gente tem que eu, Tudo isso que o senhor está falando No fundo eu já entendi é a, questão, é a grande questão da China Que ninguém quer aceitar Meus amigos, nós estamos entrando Num, num, num, num mundo Em que cada vez mais o, o, o, o, Eu sempre falo de Omigueiro o uhum. homem gay o humano, formigueiro humano, hoje tem 7 bilhões. Uhum. Daqui a 20 anos estará com 14 bilhões ou 30, a gente não sabe. Porque se a ciência se, é, se, a, a, se aperfeiçoar, o homem vai se tornar imortal. Não que ele vai conseguir se tornar imortal, mas ele, em vez de viver 80 anos, ele vai viver 160. Uhum. Então haverá muito mais gente muito mais direitos as pessoas exigindo direitos muito mais advogados muito mais tudo que existe hoje vai existir mais o que é que vai existir menos se nós não tivermos a ciência em primeiro lugar na cabeça é, são são os alimentos uhum. então, água nós água. temos que nós temos que pensar o mundo não pode ser com, tem que ser com muita sabedoria e, e, e, e muita seriedade claro. consciência do que vai ser dessas crianças que nós estamos botando no mundo, Sim. entendeu? Então, a, a, agora, o grande vilão da, do, do, nosso, do nosso universo cristão ocidental é a China. Eu, eu, eu, eu nunca servi na China, mas já estive na China algumas vezes. Sim. É, estive três meses na Coreia do Norte, é, estive em Kuala Lumpur também, quatro meses. Conheço um pouco a Ásia, estive algumas vezes em Pequim. A China, os senhores sabem, veio de, de, um, de, um, de um feudalismo <risos> de muitos reinos que as guerras eram intermináveis e as matanças. É, e finalmente aconteceu, não sei se finalmente para o bem ou para o mal, mesmo se esse finalmente resultou depois em muita gente morta. Mas finalmente houve um, uma força que conseguiu... Juntar a, a, toda a população chinesa e colocá-la num planejamento. Sim. E isso daí foi a revolução, foi a grande caminhada do Mao Tse-tung, que inclusive uniu os reinos separados. Sim. E eu sei que muita gente, eu, eu, eu acredito, eu, eu sei porque eu converso com o pessoal aqui, o, o Mao Tse-tung é visto como um, um crime que crime, é criminoso de guerra e tudo isso, é verdade que o governo dele, o governo que se sucedeu, e todos eles têm problemas. É, é, agora, se não houvesse uma rigidez é, absoluta para colocar as pessoas onde elas são produtivas, a China não seria o que é hoje. Sim, a claro. China hoje ela está crescendo. Nós não temos noção. É, eu recomendo a todos de, de se livrar um pouco dos seus preconceitos claro. e passar duas semanas na China. Depois <risos> vocês votem com suas próprias conclusões. Claro, claro. Não, Quer eu... dizer que na China só Xangai, é, Pequim, uhum. e, é. É, que tem, que tem mode... e, que, e que o resto da China é pobreza e tal, isso é uma deslavada blasfêmia. Isso não existe. Não. E não a podemos... China é um país extraordinário. Claro. Assim como os Estados. Aí é que está. Você não precisa é, é, é, xingar a China Ag para elogiar os Estados Agredi Unidos. Agredir ninguém. Eu Agredi tive ninguém. milhões de vezes nos Estados Unidos, acho os Estados Unidos o máximo. Eu quando posso, eu vou passar fé, só que agora, fico aposentado, as coisas ficam mais difíceis. Mas o grande país, o país ah. da, da, da democracia, o único problema que eu vejo na política externa americana e é que eles influenciam muito a nossa política e que eles só deixaram de influenciar a nossa política num momento e que nós tivemos o pragmatismo responsável Sim. de três senhores, o Silveira, o Geisel e um senhor chamado Ítalo é, é, Zappa, que eram pessoas que tinham visão de mundo para o Brasil e não visão do Brasil alinhado a fulano ou sicrano, claro. uhum. mas o problema do americano nisso é que ele te, tentou é, é, ele tentou impor, tentou impor ao mundo a Sim. sua democracia. Sim. Olha, peguemos uma criancinha de cola que é o mundo. O mundo é uma criança cheio os países todos ainda subdesenvolvidos, fome por todo lado. O que, que adianta você mandar, você impor uma política e tal? O, que o, as pessoas vão atrás daquilo que elas ficam de olho grande. E hoje em dia, o mundo está de olho grande em quem? No, no, no, no, o, o mundo está muito de olho grande de, de onde vem o, o, o maior... É Brasil, né? exemplo de sofisticação. E hoje, vocês me desculpem, mas hoje a China é sem dúvida um modelo de sofisticação, de robótica e de tudo isso. Basta dizer, embaixador, basta dizer, a respeito do preconceito existente contra a China e contra a Índia, por exemplo, basta dizer que a Índia são é eles, são eles responsáveis pelos insumos das vacinas contra o claro, COVID. Claro. Ou seja, se isto não for motivo suficiente para respeitar esses países então se sabe quais seriam os motivos. É, embaixador, eu peço a sua licença mais uma vez, mas nós temos que fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, e agora para o último bloco do programa, passa muito rápido, e entrevistando virtualmente, com muito prazer, o embaixador aposentado Raul de Toné, e que também é escritor. Mas nós vamos falar neste bloco, viu, embaixador, falar sobre a sua vida literária, que é da maior relevância também. Mas antes disso, eu queria que o Fernando de Maria eh, trouxesse perguntas de, de internautas que estão participando e atentos aí à sua entrevista por favor, Fernando. Agradecer a Maria Paula, a Cidinha Santos, que faz a questão, é inadmissível que países com alta capacidade de produção de vacinas não as disponibilize para os países que necessitam dessa ajuda, bem como a capacidade brasileira de bater recordes na produção de alimentos e ao mesmo tempo temos um aumento absurdo da fome no país. Né? A Maria Paula, que nem eu tinha falado, a Valdemar Fogasa, bom dia a todos, um prazer imenso ouvir aí o professor, o diplomata Raul a Nara Assunção, jornalista Nara, parabéns pela entrevista, muito interessante. A Cláudia também participando, a Cláudia Santos, o Paulo Eduardo Costa sempre participando, o, o entrevistado surpreendeu pela lucidez e pontuais colocações, parabéns aí, é, muito interessante. Pegando o gancho aqui que a Cidinha uh, colocou, essa questão da fome, obviamente, pela sua experiência, sua, vaga, sua ampla experiência. Só teve no mundo todo, obviamente. Hoje, infelizmente, é uma questão central que o Brasil está vivenciando, né, doutor? E isso preocupa muito. A gente tem aí imagens de venda de ossos, algo que era Supermercados ofereciam ossos, agora não, ossos bovinos, obviamente, de animais, e aí estão vendendo ossos, isso causou até, uh, até cabeça de peixe também, não é para fazer. É, pirante, mas é a chupa, né? Não é fazer cabeça de peixe, resto de, ca, de casca de camarão, enfim, estamos chegando nessa situação. Pela sua experiência, especialmente na África, enfim. Uh, como que o senhor vê, e o senhor falou agora há pouco, um dos grandes desafios é a produção de alimentos no mundo, né? Sim. Como que o senhor vê isso daí, esse grande desafio, pela sua experiência que ele tem, vai ser o ponto central, não só o alimento, mas a água também, uh, para essa expansão que a gente vai ter aí. E paralelamente também, o um outro desafio, a questão ambiental também que a gente vivencia Sim. O Brasil, é um foco central, essa pandemia... Uh, de, uh, revela exatamente o como o homem está devastando a, a, o meio ambiente e, infelizmente, novas pandemias chegarão. Isso é questão de tempo, infelizmente, talvez não, não, não nessa nessa distância de um século, como aconteceu da última para a atual. Como que o senhor avalia aí uh, esse cenário? A fome, a falta de água e também a questão ambiental, professor? Sim. Bem. E, e antes de tudo, eu queria. É, mandar um abraço muito grande para as pessoas que uhum. puseram comentários, Maria, porque eu, Maria Paula, é, é Valdemar né? assim, é, e outras pessoas. Muito obrigado por estarem nos assistindo. É, olha, esse, o senhor sabe que eu venho de uma, eu, eu venho de uma época em que era um, um, uma obrigação você ter o um sentimento social dentro uhum. de você. Porque se, se nós tivéssemos mantido sempre esse sentimento social, talvez o Brasil, há muito tempo, já não tivesse fome, talvez o Brasil, há muito tempo, não tivesse é, com, com uma sociedade semi semialfabetizada, uhum. é, é, é, é pouco alfabetizada, uhum. e com tantas dificuldades nas redes de ensino como nós temos, quer dizer, eu eu, eu, eu acho que o eu, eu, eu, eu, eu em outros países, inclusive alguns da África, eu vejo escolas públicas, eu vi escolas públicas extraordinariamente aparelhadas com pessoas de altíssimo nível dando aula. E enfim, quer dizer, há uma preocupação porque o Brasil não vai vencer a fome. Se não, te, se não ensinar as uhum. pessoas que elas estão vivendo mal e que elas têm que melhorar. Perfeito. E não é, não é absolutamente através da agressividade, da violência ou da cultura de, da, do, do armamentismo. Não é isso. É, é, é óbvio, é um óbvio tão ululante. Eu me lembro sempre do Nelson Rodrigues, quando ele fazia seus comentários sobre o Fluminense, no final ele dizia, mas é óbvio, é o óbvio ululante. Sim. Então, o nosso óbvio ululante é que tem que dar livros e tem que cuidar do meio ambiente, porque sem o meio ambiente não há chuva sem cuidado. Se a gente acabar com a floresta para fazer pastagens, só yeah. pastagens, daqui a, se não houver chuva, a pastagem seca. E nós nos tornamos semiáridos. <risos> os, os senhores sabem que há, há, há séculos atrás o deserto de Saara era uhum. quase que uma Amazônia? Sim. Os senhores sabem sim. disso? Sim, sim. Olha, é. ainda vemos é um exemplo, no tempo né? de Ramsés as velhas escrituras dos avós de, de Ramsés, que eles cultuavam muitos antepassados, que eles aprendiam verbalmente, de pai para filho e tal. Que a, a, a, a margem do Nilo era muito mais rica e é, eles eram cercados de floresta. É, a, a cultura milenar do Egito se formou numa, numa floresta uhum. e não num deserto. Deserto uhum. já foi o finalzinho, que foi Ramsés, uhum. a Nefertiti, que foi o finalzinho, guerra de Troia. Não é? o, o Menelau, que se refugiou, é, é, é, é, é, em Mênfis, uhum. é, do Egito, e, enfim, é, é, essa parte da história que, para nós, é praticamente mítica, né? que a gente uhum. virou, uhum. Odisseia de Homero, né? mas é, essa parte já é a parte moderninha. Antigamente, havia o, a, o deserto Sara Saara, não era deserto, então aquela questão que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, Sim. depende de nós. Claro. O sertão só pode virar mar ou virar floresta se nós cuidarmos, não derrubarmos mais um não. pé de árvore. A gente tem que plantar e não derrubar. Muito bem. Ah, mas como é que a gente vai fazer papel? Suprime o papel. Eu, eu não, quem é que usa papel hoje? É verdade. Porque é claro que aí você está entrando em outras considerações que Sim. eu não quero entrar. Claro que a gente não vai suprimir o papel de uma vez. Lógico. Mas, digamos que a gente pode plantar árvores. O plantio Lógico. de árvores é Sim, uma coisa bom. que pode acompanhar as gerações. Sim, pode. É, você pode desmatar aqui, mas. Agora tem que haver aquilo que eu falei, o Estado tem que estar instrumentalizado para determinar políticas nesse sentido, no sentido de coagir os, os bandidões que estão aí expulsando índios e e, e e motosserrando todas as árvores, não é? E estimular quem? Estimular quem entende de floresta, quem entende de plantio, quem entende de cipó, quem entende de de Mariri, quem entende de Chacrona, quem entende de, da, da, da floresta, quem sabe, quem entende e sabe que o rei Salomão já teve na Amazônia com seus barcos e, e, e, e aprendeu muito da, da, da sabedoria indígena. Então, nós temos um pouco que ser nós, o homem do futuro, tem que ser híbrido. Ele não pode ser só cristão, ortodoxo, pentecostal, ou católico, ortodoxo, romano, não, não existe mais isso. O homem do futuro, com toda a informação que lhe é dada, ele tem que ser um, um, uma personalidade, uma inteligência viva, híbrida, porque ele tem que se adaptar, sem preconceitos, porque o preconceito, meu Deus do céu, o preconceito, é uma força retrógrada, que freia a humanidade, não deixa a humanidade sair do estado onde está. Avança. Ah, porque então nós não podemos, as nossas hum. indústrias não vão crescer, a bolsa de valores não vai... Quem falou? Quem falou isso? Que bolsa de valor não sobe se o... Ah, porque se o dólar subir, a força de valor desce, a bolsa... Quem falou tudo isso? Quem falou é que está lucrando, lucre um pouco menos, um pouquinho menos, mas conserva a floresta. Lucre um pouco menos, mas faça as indústrias inteligentes. O Brasil precisa de indústria inteligente. Claro. Agora, hoje em dia, olha que eu não, eu não, não, não faço, não, não pertenço a, a partido nenhum, mas hoje em dia eu estou me lembrando das palavras que foram tão ridicularizadas da, da ex-presidenta Dilma que eu não estou aqui fazendo uma apologia a ela, não. Só estou me referindo a essa frase dela, que ela falou que no futuro as pessoas vão estocar o vento, sim. Todo mundo cai, pois vão estocar, sim. O vento vai ser estocado. E vai ser estocado em, em, em pilhas energéticas, que quando faltar luz, porque não tem água para rodar, as pilhas vão estar funcionando porque o vento foi estocado. Então, quem falou que estocar vento é errado, me desculpe, mas pecou por um excesso na época de, de, de querer fazer e acontecer. Mas, cientificamente falando, o vento, senhores e senhoras, o vento é estocado, sim, senhores. Então, é isso, são formas inteligentes que nós temos que encontrar para aumentar os, os níveis de, de excelência industriais, os padrões de excelência, hum. ah, empregar, empregar, ver como é que hoje a gente consegue empregar a coletividade toda dos seres humanos através de sistemas de trabalhos cada vez mais fáceis porque eles são online. Imaginem, senhores, se eu tivesse que ter ido até São Paulo para fazer essa entrevista. Claro. Eu ia chegar estressado, eu ia chegar com dor de barriga, eu ia chegar esfomeado. Quer dizer, essa entrevista de longe está ah, saindo muito mais... Curtífera. Muito bem. Nós Sim, estamos todos sem de bom humor. Sim. Ninguém, ninguém é, é, é, quis é, é, é, passar a perna em ninguém, ninguém claro. quis se sobrepor a ninguém. A pior coisa do mundo, se o senhor me permite, essa última frase, antes claro. de entrarmos talvez nos livros, é que os supremacistas, em todo sentido, os supremacistas, eles têm que fazer um exame de consciência. Porque mesmo se eles tiverem razão em alguma coisa, é horrível ser supremacista. Sem dúvida. É horrível em todos os sentidos. No sentido racial, no sentido cultural, no sentido... É, é, ideológico, espiritual, é, religioso, cultural, claro. o supremacista é um ser que tem que melhorar, porque senão ele vai acabar no purgatório, ele não ele tem, que, tem que melhorar, porque a pessoa é. quando melhora, ela está é. de bem consigo próprio. Essa é outra fórmula para melhorar o mundo. Claro. Está bem consigo próprio. Sem dúvida se nenhuma. Se tem um bando de gente sem agressividade. que se nota que está mal na sua pele, esse mundo está perdido. perdido. Nunca vamos ter paz. Essa é a importância. Quer dizer, sem arrogância, sem agressividade, sem violência e, e violência, sobretudo, é? se sem é. ignorância. Né? Por um mundo sem melhor, ignorância. por um país melhor. É o que nós precisamos. Uh, embaixador, eu queria agora aproveitar esses minutinhos finais para falar um pouquinho sobre literatura e sobre o senhor. O senhor já fez 12 livros, já escreveu 12 livros. Né? Um, temos aqui até imagens de livros Meu Brasil Angolano, Raul de Toné, entre outras imagens de Sol do Congo, uma bela imagem, A Lucidez da Lenda, enfim, e diversas obras, são todas aí, é, do embaixador Raul de Toné. E o senhor está com mais dois livros no prelo, não é isso, embaixador? Estou tô, tô, tô com dois livros é, Um deles já está sendo examinado Numa editora carioca Que eu não posso dizer o nome Que não é, nunca me editou Mas é uma, boa, é uma das é, Digamos, uma das dez ou vinte Maiores do Brasil Sim. Que Está examinando Está é, examinando há pouco tempo E o uhum. outro é um livro mais Filosófico Porque o senhor sabe Quando eu escrevi meu Brasil angolano Eu era um jovem Cheio de ideais cheio de aventura dentro de si, o sangue a, a bulindo, uhum. querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. E hoje em dia a gente já fica é, mais filósofo, claro. a, a gente que é mais reflexivo, que, é, incendiador, vira bombeiro. Uhum. Né? Então, a, os ritmos dos livros são diferentes. Claro. Esse livro que o mostrou, por exemplo, A Lucidez da Lenda, é um, é um tijolão que é uma ficção, foi foi sim. a primeira ficção que eu é um romance, ficção sobre o Brasil e a Amazônia ah, no é. ano de 2050. Intervendo, ah, é então, é um é né? É um e o o narrador ele está contando essa história de um futuro muito adiante ah, e é essa história que está se dando nesse futuro para nós é como ah, se fosse uma lenda para ele. Sim, é como sim. se alguém agora estivesse contando sobre a Guerra de Troia as coisas da Guerra de Troia. Que é, é a lenda de antigamente, Ulisses e tal. Pois esse, desde a lenda, é isso. É é, é 2050, visto é, é a história de uma uhum. heroína brasileira que Sim. protege a floresta, protege a a gestão a, a, a, a, a da floresta, ela se chama dos Anjos, e é uma... San... é como a... é, Eu fui inspirado um pouco por Joana d'Arc, que é um personagem que sempre eu tive muito carinho por John porque que foi uma valorosa é, um ser humano valoroso Sim. que lutou pela libertação e a minha obra toda está muito marcada pela pela luta pela libertação porque por exemplo esse meu Brasil angolano é, é no fundo é, eu eu criei um romance sobre brasileiros em Angola numa época em que é, Muitos achavam, sobretudo o mundo inteiro achava, que era inevitável impedir que era possível né? impedir a, a, o processo da descolonização. Sim. Não era. A descolonização estava lá, estava lá e, e, e, e as pessoas como eu, que na época eram estudantes, ou tinham acabado de se formar, todo mundo tinha no coração esse sentimento que Sim. os povos tinham que ser livres, os povos, porque era muito fe, a colonização era muito freia, muito brutal, é, e em Angola, sobretudo, que começou desde o século XVI, XVII, através dos entrepostos de Luanda e de Benguela, é, é, eles recebiam da Europa, instrução uhum. e, e organização uhum. e tal, que eles nem precisavam disso, mas eles davam seres humanos que eram trazidos para as Américas uhum. ou para outros lugares onde se exigia escravidão. Porque o conceito de escravidão é uma coisa que, que depende muito de onde é que você vê esse conceito. Por exemplo, no tempo das guerras, é, entre os, os saxões e os anglos, ou no, no tempo das guerras medievais, que aqueles reinos se matavam e tal, é, no, antes do, dos, dos bárbaros, digamos, antes do medievalismo, no tempo dos bárbaros, no tempo dos romanos, quando um exército ganhava do outro, a tendência era matar todo mundo. Então... As pessoas pediam para ser escravizadas, sobretudo os nobres e os filhos dos reis, os príncipes, pediam para ser escravizados porque eles se tornavam ou valé de chambre, ou instrutores, ou não sei o que, mas estavam vivos. Sim. Eles conseguiam se manter vivos. Essa é uma escravidão, a escravidão da sobrevivência. Agora, a outra escravidão ruim era a escravidão que se fez com as populações africanas, que o sutilizou elas a força para uhum. trabalhar, é, para é, tiraram a vida delas e colocaram outra, impuseram outra. Então, eu não sei mais nem por que eu estava falando isso. Uhum. Mas, na realidade... E hoje a é, gente tem outro tipo de escravidão. É, como, a... né? Ah, sim, a, a, a, a literatura. né Claro. É, eu, eu, eu escrevi... Eu escrevi três livros com temas africanos, que foi esse que o senhor mostrou. Hum. O outro, esse Meu Brasil Angolano, que é um livro que bem que merecia um, um programa, ele já está na terceira edição, que é esta, olha. A, a, a capa é bem diferente. Meu Brasil Angolano. Meu Brasil é que, Angolano na de Na terceira, hoje. terceira edição. Parabéns. É, é, é uma <risos> capa muito bonita. Claro. O livro está muito bem feito. E Tudo bem. É, é um livro... Bom de se manusear é, são meus 15 segundos de propaganda <risos> prometo que não faço mais é, okay. mas é, também então, eu, eu o que eu sou muito a África, a minha, a, eu tenho sobretudo uma poesia africana porque eu escrevi um livro na, na ilha de Quioto de, de Quioto que é, é de Quioto não de agora me esqueci que é, é em Malabo é onde está a capital Malabo da, da Guiné Equatorial, que foi uma antiga colônia uhum. espanhola, e onde há um grande vulcão que, se um dia entrar em erupção outra vez, afunda a cidade inteira. Mas Malabo, para mim, sempre teve um nome meio místico, né, Malabo. E eu morei muito lá, é, acompanhei o trabalho de empresas brasileiras que estavam construindo, estavam até construindo muito mais que a chinesa. Hoje, nossas empresas não estão mais lá. Só as chinesas é que continuam construindo a cidade deles. Mas eu fiz um. eu, eu comecei, eu fiz O Andarilho de Malabo, uhum. que foi um livro é, dedicado à Ártica inteiramente. Porque eu andava, que nem um pouco o padre Anchieta, que uhum. andava pela Orla Marítima escrevendo, eu andava pela Orla com uma caneta. É, e um papel e ficava anotando minhas impressões Suas e ideias. tal. Depois muito eu bem. escrevi esse meu Brasil angolano. Antes eu já tinha escrito esse meu Brasil angolano, que é um romance. E agora, depois de juntar muito, muita poesia na África, no final é. da minha estada eu fiz um, um, esse livro, O, o Sol, do, Sol Pico, do Congo, que É um, livro, de poesias. Em, um livro que sofre as, a influência uhum. Da, da bacia do Congo, que é Sim. a segunda maior bacia do mundo. Do mundo né? depois, e que eles estão tomando um cuidado espetacular para mantê-la. E, e, e é bem. muito bonito o trabalho que o governo congolês faz para manter a sua, a sua floresta. É um, é um trabalho notável. Muito eu bem. saía muito de canoa com os pescadores, eu ia visitar as aldeias, eu ia, eu não ficava só no, no meu escritório. Eu ia, eu, eu tinha reuniões com, com os conselhos de cidadãos, de conselhos de anciãos. Ancião, Você sabe que as sociedades antigas Sim. têm o um conselho de anciãos, que o presidente da República todo quase uma claro. vez um trimestre vai lá para ter o seu conselho de cidadão para afinal, conversar com os anciãos. Afinal, para, embaixador, é uma coisa af... louvável. Afinal, nada como a sabedoria e a experiência das pessoas mais velhas, é que, infelizmente, no Brasil, é acabam não sendo respeitadas como é deveriam. É, embaixador, nós teríamos muito a conversar, o senhor sabe, é, é, em, fu sei, em função isso, da sua sei. história, da sua vida, da sua experiência, eu, eu da um sua obra como escritor. Eu, muito, não, não, eu, não, eu, não eu sou nenhum, um pouco assim na literatura não, também. Não há nenhum problema. Mas por eu ag... isso que dizem que eu prendo bem o leitor. É verdade. Eu agrade... de devagar e as uhum. pessoas se sentem eu queria, no eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Foi um privilégio é, tê-lo conosco, embaixador. É um privilégio, e Em meu nome, em nome do Fernando Sim. de Maria uma e de toda a equipe técnica, muito obrigado pela aula, um prazer, pelos conhecimentos, enorme. por dividir com os nossos amigos internautas tanta experiência é, que o senhor acumulou ao longo da sua trajetória como embaixador, servindo o Brasil nos mais variados eh, lugares e, ao mesmo tempo, como sua obra também como escritor. Parabéns e muitíssimo obrigado, embaixador Raul de Toné. Eu agradeço, eu não tenho nem palavras para agradecer essa oportunidade, mandar um abraço para os senhores, dois senhores, não, entrevistadores educados e, de primeira, assim preparadíssimos, que me, que me deram a oportunidade de de colocar um pouco de mim. Abraço a todos e tenham todos um muito bom dia. Muito obrigado, muito obrigado. embaixador Raul de Toné, escritor, que foi o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Fernando de Maria. Obrigado Chico. Obrigado, obrigado, Chico. obrigado a toda a equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Nós estaremos de volta ao vivo na próxima quarta-feira, porque temos agora ponto facultativo na próxima segunda e depois na terça-feira, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também dia da criança, né, Fernando? E teremos, no entanto, teremos programa, haverá reprise... Esse programa, por exemplo, vai ser reprisado na terça-feira. Na terça-feira, no dia 12, é, aqueles que não puderam oportunidade. assistir, terão a oportunidade de assistir. Também no dia 11 teremos mais uma reprise e voltaremos no dia 13, quarta-feira,